Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Combo Assessoria Robô Forex Trader. Quero te dar os parabéns por ter adquirido aí o nosso produto, o nosso combo de assessoria Robô Forex Trader. O meu nome é Misael Martins e eu quero te dar as boas-vindas então aqui ao nosso produto. Né? Parabéns aí! Eu creio que você vai gostar muito, ok? Nós temos aí passo a passo de como você iniciar com robô de ah, operações no mercado Forex, ok? Então nós preparamos um material aqui com ah, muito carinho, com, muito, ah, com informação e com atualização sempre. Vamos estar gradativamente melhorando ainda mais a quantidade de vídeos e também eh, as informações. Vamos estar atualizando e você vai poder ter, então, acesso sem problema algum, ok, pessoal? Então, quero deixar claro para vocês, vou estar tá clicando aqui, então, no nosso produto. Você também que quer se tornar futuramente um afiliado, está promovendo nosso produto, também entra na Hotmart e se afilie o nosso produto e comece a divulgar e você terá uma comissão de até 203,60 em cada venda, ok? Então, eu vou clicar aqui. Tem informações básicas aqui para você, você que vai se tornar afiliado, regra de afiliado, aqui tá eu, tá bom? Meu nome é Misael Barbosa Martins, então aqui está as informações. Então, primeira coisa, pessoal, que eu quero dizer para vocês é o seguinte, você vai ter, então, acesso à sua própria área né, de membros, a sua área onde você vai estar vendo todas as aulas, vai ter acesso também aos arquivos, tá bom? Os arquivos do robô, eles vão estar... Uh, disponíveis para você estar tá baixando, tá? Então, se eu venho aqui, por exemplo, na quinta aula, é, eu posso baixar aqui, posso olhar aqui. Eu tenho também, eu tenho o link, tá? Para pegar os, os pacotes do robô, ok? Eu tenho também aqui, aqui dentro da plataforma, tá bom? Vou estar tá olhando aqui com vocês. Aqui exatamente aqui nas últimas aulas já tem aqui o pacote, então aqui você vai ter tudo que você precisa para fazer a instalação, para você rodar com segurança. Veja cada aula, OK, com muita atenção, com muita, muita atenção nos detalhes, tá? A configuração tem que ser muito, muito correta, OK? Com aquilo que eu colocar aqui, é muito importante, tá bom? Estamos falando de um mercado de renda variável, pessoal. No mercado de renda variável não existe promessas de lucros, de valores fixos, não existe ganhos fixos, ok? Não existe uma garantia, tá? Existe sim todo o cautela e cuidado para configurar da forma correta, como está aqui, eu vou mostrar para vocês essa forma que vai ficar, tá bom? Vou mostrar todos os detalhes, como instalar o robô, como configurar tudo é, da forma correta, ok? Então, baixando aqui e você vai ter, então, acesso também, você vai fazer o seu cadastro na corretora, você vai saber como sacar, como fazer uma conta de negociação, como depositar, como retirar, tudo aí de acordo com o que nós estamos colocando aí para você dentro dessa aula, dentro desse espaço aqui que é teu, tá? E você vai estar acompanhando aula por aula e vamos estar colocando mais aulas, vamos estar atualizando as aulas, sempre para te dar a melhor experiência, então recapitulando aqui, é, se você futuramente também quiser ser um afiliado, promover o nosso produto, promover aí o combo, a assessoria robô Forex Trader, eu quero fazer esse convite para você também, ok? Então é muito importante. Os robôs que são instalados aqui, os robôs, ok? Eles têm, eles são vitalícios, ok? Eles são vitalícios. Eles vão rodar aí um, um, por muito muito tempo. Ok, uh, e você vai ter acesso também nesse, nesse combo assessoria robô Forex Trader. Você vai ter acesso a um grupo de suporte onde você vai ter acesso a mim. A eu vou estar tá, é, então atendendo aí as suas dúvidas. Alguma coisa que você quiser perguntar sobre o robô, alguma dificuldade que você tiver na instalação, então você vai ter acesso a um mês gratuito. Querendo continuar depois, então existe uma taxa lá de 29,90 para você continuar lá no grupo uh, e sendo uh, acompanhado uh, por mim no suporte, ali no grupo ou no privado, ok? Então eu quero ficar por aqui, eu quero dar as boas-vindas para você, você novamente e espero que você tenha uma ótima experiência, ok? Um grande abraço aqui do Misael Martins e até o próximo vídeo, até o próximo tutorial. E sem esquecer, pessoal, sem deixar de falar, não quero esquecer aqui de te falar, de te avisar que você ganha mais três robôs de brinde assim que você compra, então, o Combo assessoria Robô Forex Trader. Você tem um robô principal e mais três robôs de bônus, tá bom? Então, não quero esquecer ah, desse benefício, desse bônus aí que você ganha ao comprar, o combo inteiro, ele vem, então, adicionado aí junto para você estar tá baixando. Então, no total, vai dar quatro robôs, ok? Um principal e tá atrelado à assessoria e mais três aí de bônus, ok?